não salva nada é... não, não, não podemos ver assim é uma competição que nós podemos ganhar esta competição agora não salva nada o nosso objetivo principal era era não é, é lutar pelo título mas sabemos que, que perdemos muitos pontos e que, que estamos muito atrás olhando para esta competição podemos vencer portanto nem salva nem deixa de salvar é um título que está que depende de nós que que é decidido esta semana e nós queremos muito vencer sem pensar em salvar a época nenhuma porque ainda estamos a meio, não sabemos o que é que vai acontecer. Eu penso que os jogadores do Sporting estão mais pressionados quando jogam no campeonato e estão em quarto lugar e sentem que estão muito atrasados e que, e que, e que precisamos de ganhar uh, pontos aos rivais e os rivais não perdem pontos isso é uma pressão maior para os jogadores e há jogadores que não sabem o que é uh, ainda lutar por títulos e estarem a lutar pelo primeiro lugar isso, isso é que é uma pressão muito grande a grande pressão de um, de um, de um, de um jogador num clube grande é quando está atrasado, quando sabe que, que, não, que não está no lugar que deveria estar de acordo com a grandeza do clube e portanto se a pressão que eles têm foi com o onde eles têm ganhar o jogo uh, sim ou sim, digamos assim e sente-se no relevado amanhã vai ser um jogo completamente diferente. estão estão motivados Leiria tem sempre muito Sporting, muitos Sportingistas e vai ser um excelente jogo contra uma excelente equipa mas acho que é maior a vontade de ganhar do que a pressão iremos apresentar o melhor 11 tendo tendo, tendo em vista não só este jogo o jogo que passou, quem está melhor fisicamente quem, quais as características que nós queremos para este jogo e com muita atenção naquilo que se passou no jogo em Aroca portanto vamos utilizar muito esse jogo para, para, para preparar este é um jogo contra uma equipa que já nos venceu que não tem responsabilidade nenhuma, que vive um momento fantástico e, e mérito aí do, do treinador, do Mister Evangelista que está a fazer um excelente trabalho no fundo nós estamos a olhar para a equipa e a equipa está a evoluir eu penso o contrário, eu acho que, a, que amanhã vamos estar bastante inibidos e vamos querer muito ganhar, uh, como sempre, e portanto eu acho que eles vão dar uma boa resposta e uma resposta diferente do que têm dado às vezes no campeonato. Se as coisas vão sair bem ou não, um, houve outros anos que eu sabia que, que nós um, tinha mais certezas de que íamos conquistar, íamos marcar golos, não íamos sofrer. Neste momento, um, vamos ver, depende, depende da forma como entramos, se marcamos primeiro, se não mas eu tenho quase a certeza porque certezas não há de que vamos vencer o jogo